Canil, eu sou professora do curso de Planejamento Territorial, a minha formação é em Geografia em 1991 e eu também fiz o mestrado e o doutorado pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Sociais da USP e trabalhei sempre nessa área de Geografia Física né? e durante esse período de formação é, eu estagiei no Instituto de Pesquisas Tecnológicas de 1990, fui efetivada e trabalhei por 23 anos, até 2013, quando então eu vim para a UFABC. A minha experiência de trabalho ela foi muito pautada dentro dessa instituição, onde eu trabalhei essencialmente com processos do meio físico, é, com investigação de processos relacionados a deslizamentos de terra, erosão, inundação, os mapeamentos, trabalhei bastante com cartografia geotécnica, ou seja, uma leitura do território a partir da identificação dos elementos do meio físico. Então, sempre trabalhando com a geomorfologia, com solos, com a geologia, de forma integrada a compreender uh, o comportamento dos terrenos e o entendimento dos processos. Trabalhei com planos de bacias e, nos últimos 10 anos, principalmente nos planos preventivos de defesa civil, voltados à questão de riscos e desastres. Então, certamente, essa leitura do meio físico, ela é... Uh, o pano de fundo e é o palco de sustentação, porque é no território que vão acontecer todas as relações, né, as relações entre as questões ambientais, as relações antrópicas, as intervenções, e é preciso reconhecer então essa dinâmica e essas limitações e potencialidades para o uso. Eu busco trabalhar isso é, ampliando também para a leitura do território sobre outros temas ambientais estudos de bacias hidrográficas, estudos de planejamento das questões ambientais, serviços ecossistêmicos. Então, essa leitura ela é trazida por meio da disciplina e é uma discussão extremamente é, atual e necessária, onde nós vemos tantos, tantas respostas do território, tantas respostas ambientais, tendo em vista formas equivocadas ou inadequadas de uso e ocupação. Aí nesse sentido, uma leitura um pouco mais voltada para minha linha de pesquisa é a linha do, da compreensão dos riscos, dos riscos tanto voltados para os desastres naturais quanto também para riscos tecnológicos, né? ou seja, intervenções que possam causar situações de risco como é que a gente trabalha isso dentro da dinâmica do território? Identificação das vulnerabilidades, quem são as comunidades mais vulneráveis a esses tipos de riscos que são mapeados. É, logo em 2013, então, quando eu cheguei aqui, já trabalhando nessa linha e a relação que já existia minha é, com outros órgãos ambientais, instituições de pesquisas, universidades, e órgãos governamentais de forma geral, eu pude trazer um projeto que é a cartografia geotécnica dentro da política nacional de prevenção de riscos e desastres, tive a oportunidade de construir essa política uma vez que eu trabalhava no IPT na ocasião, e aí quais seriam os instrumentos que poderiam ser aplicados Uh, e que tivesse uma aderência ao curso de Planejamento Territorial. E a Cartografia Geotécnica foi a porta da entrada né, por meio de mapeamento, de reconhecimento desses processos do meio físico, de leitura do território é, e foi uma oportunidade com recursos externos de Ministério das Cidades, do consórcio aqui do ABC, com a participação também de outros professores de outras áreas de conhecimento, seja da arquitetura, da engenharia, da geologia. E nesse sentido, é, trazendo também os alunos para participar como bolsistas. Então foi um momento de integração de uma equipe nova de professores, é, agregando também os alunos, formando os alunos numa área de pesquisa, é, colocando os alunos dentro de uma temática que é extremamente atual, pertinente e que está na pauta da agenda governamental em trazer esse tema para dentro da UFABC. Então, hoje, é, os resultados são publicações, organização de eventos, participação de eventos. É, nós temos o laboratório de gestão de riscos, que é fruto desse projeto grande de pesquisa aí dos últimos quatro anos, com vários alunos desenvolvendo as suas pesquisas no âmbito do laboratório. Então, fomos reconhecidos dentro da nossa comunidade de gestão de riscos. Então, isso também é, foi um, um, um marco dentro dessa linha de pesquisa, com a participação dos alunos, com o envolvimento dos professores, de uma forma, é, com uma sinergia bastante positiva, é, até o momento, o resultado que nós, e a equipe, conseguimos enxergar até o momento. É, eu vejo o, o planejador territorial, uma nova profissão, que está se abrindo no mercado, a UFBC acaba sendo a precursora desse, desse novo curso. Um curso extremamente atual, né? ele sai das caixinhas da leitura do, do planejamento, seja na geografia, na arquitetura, é, e integra várias áreas do conhecimento. E dá a oportunidade do aluno enxergar isso de uma maneira mais integrada, mais global e mais frente aos desafios que nós temos para enfrentar na nossa cidade, nas, nos nossos territórios, seja ele urbano ou rural, né, frente à escassez hídrica, frente à questão de segurança alimentar, riscos, vulnerabilidades. Ou seja, o aluno consegue sair do curso com uma visão dessas demandas e sobretudo ele sai para o mercado de trabalho, seja ele numa empresa, seja numa instituição de pesquisa, num órgão governamental, ele tem as condições, o curso reúne essas condições para que ele saia um profissional que atenda a demanda do planejamento. Então eu vejo isso como algo bastante positivo, inovador é, e que é um estímulo para os alunos, porque eles saem daqui para resolver problemas. Então eu acredito que hoje é, diante das dificuldades e dos grandes problemas aí postos para a nossa sociedade, é, certamente é uma profissão que trará uma grande contribuição.